Final. E a final é naquele speak DJ, separa aquela pra nós Separa aquela Aperte tá separada? Né? Vamos que vamos DJ, aperta o play, solta a nós. Deixa os meninos se matar, que eles têm Aperte coisa amiga, pra deboca, tá? Chega, Bota vai perto, passa a aí. Chega, vai perto, passa a mão aí pra, cima, aí. Chega ah. vai perto, passa pra nós, tá Bota ligado? a mão pra cima é aí, é final. Bota a mão pra cima, tá geral redido. Tá rendido. Bota a mão pro alto que isso é beat é de bandido. Tá geral redido e tá geral redido. Bota a mão pro alto que isso é beat é de bandido, hein? Uou, uou, Oh, oh, oh Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, você tá ligado, tô tipo dinamite, agora eu vou passar o resumo nesse beat Eu perdi na letra, a fopira pode vá, mas hoje eu tô de volta, eu vaso ruim de quebrar É essa a questão, entende essa fita, você já tá ligado, que aqui não acredita Se, se não tá entendendo qualquer é sigla, porque eu acredito em Deus, eu não me escondo atrás da Bíblia O livro sagrado da vida, aliado, melhor você parar porque você tá derrapado Já era, você pode encarar no meu olho, mas eu sei que no seu cérebro as ideias é igual pimpolho. Então você já era, entende a condução. É porque contra mim você roda que nem peão. Vixe, fez a lição de casa, estudou que nem tudo e e. Vai que vai, dois gordos na voz. Vem gerar o caminho, vem. Um vaso ruim, não quero quebrar Propago a plantação Quero mais que flores cresçam Mas aqui não floresce, é só for no caixão Que o dois gorda aqui consegue colocar Aprende nesse ringue Eu só vim derrapar Lógico, porque o pai é Drift King Cê entendeu? O clima fica hostil, Drift King É de cada um quem Joguei o barril, já era meu truta Como se fosse um barril de rap Vou atropelar que você é só um moleque. Até joguei o barril, mas senta nesse bonde. Como minha cima são chaves, céu chaves. No barril se esconde. Moleco! Você já sabe como é que funciona. Pela ordem de rima, barulho para Jonão! Barulho para dois gordos! 1 gordo 0 Gordo terminou, volta DJ! Sorta agora! cara! Tira com o cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê cadê? Cadê, cadê? Tá rendido. pro alto que esse beat é de bandido. Tá gerando rendido. tá gerando rendido. Bota a mão pro alto, que esse é beat é de bandido. Vocês repararam o jeito que ele rima, vai descer do salto. O beat é de bandido, a cena eu tomei de assalto. Mãos pro alto. É, é... De Bíblia, mas será que cê vai ter a salvação falar de Bíblia? Cê entendeu como é que eu manjo? 509 e dois cor do oitavo anjo. Tô até de uma trombeta, eu tô tocando. Cê pode ter certeza que pro céu eu já vou mandando. Cê entendeu o que eu vim dizer? 509 e eu apresento 510 formas diferente pra você morrer. É totalmente diferenciado. Eu tenho talento e te ganhar pra mim é fácil, é outros 500. E aí? vai deixar? Desceu. Vai deixar? Vem de geral, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mãozinha levanta puxar o Vitor, assim, vai puxar o puxar o Levanta a mãozinha Essa é a história de um anão que deschavava Anão anão E o anão já deschavou e ainda botou na planta o que vocês querem Demorou, demorou, demorou Demorou, deu pra entender As ideias que se lança falando do 509E A sua rima foi da hora, ela foi show igual 509 e. Eu sou pesadelo que o sistema criou É essa a questão, entende na batida Por isso que eu falo, acabo com a sua vida Ele é do King, passamos assim o perde a batalha e fica comendo amendoim. Então já era meu chapa. É só pra quem entende. E é por isso que aqui você é decadente. Por isso que eu falo, aqui não é comum. Chave se esconde no barril e na batalha tem mais um. <risos> <risos> oh, <risos> não. <risos> não, não, aí vocês estão arrastando. Calma aí. Calma aí, mano. Aí vocês estão arrastando. Afinal, moto livre, vocês chegam com essas ideias aí, mano. Aí, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona. Barulho para dois gordos! Agora eu fico com um cara de otário aqui. Barulho para o Não Ih, não senti firmeza, não, produção. Vocês sentiram? Mais uma, mais uma? para afirmar? Barulho para dois gordos! Barulho para o Jonão! É! Facilitou um voto a mais pro Jonão, então é um a um, terceiro round, parou em pé, bate volta. Dois gordos na voz, bate volta, terceiro e decisivo round, essa é a final, depois disso não tem mais nada, DJ, aperta o play e solta a nós! Vota a mão pra cima, yeah! daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Ah, Joe, então, vai matar ou vai morrer? Vai Morreu, vai matar. Vai morrer ou vai matar? Vai Biribinha, diferencia! Eu sou biribinha, nessa que você deu guela A biribinha que cê pisou, cê tava descalço e pisou nela É essa a questão, aqui não dá migué É tipo biribinha, cê fica com dor no pé Você é um barril de dinamite, na moral Com isso eu não ligo, porque eu sou o pica-pau Então tu tá ligado, entende que reclama Barril de dinamite é o foco principal da trama Já era vai apanhar e não vai ser nem brincadeira, levanta a mão pro alto, te chuto da cachoeira, é só pra você entender, como é que eu já te calo, a bilibica não me dói que no meu pé eu tenho calo. Ele fala de cachoeira, deu para entender, você fala de cachoeira, agora eu vou entender, é tipo o só que você não entende, quando eu tô rimando a cachoeira volta de trás para frente. <risos> <risos> Eu entendi a situação Só que de trás pra frente não vai ter aqui nenhuma condição Cê imita o Michael Jackson? Eu tô aqui no, como se fosse Junior Walker Você vai de trás pra frente, embora de Milwaukee Todo mundo fala de Michael Jackson e de Milwaukee Eu acho que nesse bagulho a parada é recalque Eu sou ressemerante do Michael Jackson, tá tudo bem Eu não falo que você é artista, porque pra mim você não representa ninguém Isso. Carai Ô, oh, é. <risos> oh, alto nível esse, hein? Aê! Filipinha! <risos> Família! Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona! Espero que a votação seja no, no mesmo nível que foi essa batalha, firmeza! Pela ordem de rima! Barulho para dois, gordo! Oh! Barulho para Jonão! Faça barulho família! mim! Pesadão, boladão! Freestyle do campeão com meu mano dois gordos, DJ! Sorta nós! Vai que vai que essa foi linda! Vamos de freestyle! E aí? Ah, ah, ah, ah. Meu pai foi campeão, vem geral como pra cima, passando aquela vibe. Vem que tem, vem que tem, vem que tem. Conheço um cara que é da noite, a, da madrugada, freestyle do campeão aqui, pra rapaziada. Ele gosta de viver, eu gosto de rimar. Gosto de desenvolver e gosto do jornal pra rimar. Pra mim é boa satisfação, só pra você entender como é que eu faço a central. Mais uma vez ganhei, eu mando um salve até pro gordão. Como ele tinha falado, essa folhinha mal uma vez desboki. Parabéns, foi fanático, se ganhar terceira pede música no Fantástico Então tu tá ligado, é a questão que é Cê me ganhou duas, cê fez o que o Guno não fez Então tu tá ligado, agora é na batida Mas eu falo que tu é um campeão na vida Por isso que eu falo, aqui é na ação E barulho pra vocês porque nós tudo é campeão Nós tudo é campeão, nunca mandou uma rima freia Peço música no Fantástico, pois gordo é bola cheia Na moral Batalha central e na moral Isso é a batalha central e na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral Isso, isso é a batalha, central, e moral, isso batalha E na moral batalha Isso é a batalha natural, E na moral Isso, isso é a batalha central, A humildade é a essência, o respeito é fundamental Tchau